Olá! Tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos resolver um exemplo que tem como objetivo determinar a pressão parcial de equilíbrio através do quociente de reação. Para esse exemplo, vamos observar aqui um caso em que o óxido de ferro e o monóxido de carbono reagem para formar ferro sólido e dióxido de carbono. Para essa reação, a constante de equilíbrio Kp é igual a 0,26 a 1.000 kelvins. Nosso objetivo é encontrar as pressões parciais de equilíbrio de nossos dois gases o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Sabendo que as pressões parciais iniciais são 0,80 atmosferas para o monóxido de carbono e 0,40 atmosferas para o dióxido de carbono, podemos usar o quociente de reação Q para prever em qual direção essa reação irá, a fim de atingir o equilíbrio. Sabendo disso, vamos calcular QP aqui. QP é igual a... Primeiro, pensamos em nossos produtos. Como nós deixamos os sólidos de fora das expressões de equilíbrio, também vamos deixá-los de fora da nossa expressão para Qp. Então, vamos deixar aqui o ferro de fora. Sendo assim, vamos colocar no numerador apenas o dióxido de carbono, já que é um gás. Então, vamos colocar aqui a pressão parcial do dióxido de carbono. E como temos um coeficiente 1 na frente do dióxido de carbono, a pressão parcial do dióxido de carbono será elevada à primeira potência. Aí, isso dividido por... Vamos nos concentrar em nossos reagentes aqui. Repare que temos um sólido, então vamos deixá-lo de fora. Sendo assim, vamos considerar apenas o outro gás que temos aqui, que é o monóxido de carbono. Então, aqui no denominador, teremos a pressão parcial do monóxido de carbono elevada à primeira potência, já que também temos um coeficiente 1 na frente do monóxido de carbono. Agora, substituímos nossas pressões parciais nessa expressão. A pressão parcial do dióxido de carbono é 0,40 Tm e a pressão parcial do monóxido de carbono é 0,80 Tm. Substituindo isso em nossa expressão para Qp, temos 0,40 dividido por 0,80, e isso é igual a 0,50. Portanto, o Qp nesse momento é igual a 0,50. Como Qp não é igual a Kp nesse momento, a reação não está em equilíbrio. Temos aqui que Qp é igual a 0,50 e Kp é igual a 0,26. Logo, Qp é maior que Kp. E quando Qp é maior que Kp, há muitos produtos e poucos reagentes. Dessa forma, temos a reação líquida se movendo para a esquerda. Agora, que tal preencher nossa tabela IVE para essa reação? Lembre-se que I representa a pressão parcial inicial em atm. Como vimos, a pressão parcial inicial do monóxido de carbono é igual a 0,80 atm. E a pressão parcial inicial do dióxido de carbono é 0,40 atmosferas. Ainda temos o V aqui, que significa variação, e o E, que representa a pressão parcial de equilíbrio. O cálculo de Qp nos permitiu perceber que a reação líquida se move para a esquerda. E se a reação líquida se move para a esquerda, vamos perder um pouco de dióxido de carbono e ganhar um pouco de monóxido de carbono. Vamos pensar aqui primeiro sobre o dióxido de carbono nós vamos perder um pouco, mas não sabemos quanto. Sendo assim, vamos representar esse valor com a letra x. Então, vamos colocar menos x aqui para o dióxido de carbono. E como o coeficiente é 1 na frente do dióxido de carbono e também é 1 na frente do monóxido de carbono, se a gente perde x aqui de dióxido de carbono, vamos ganhar x aqui de monóxido de carbono. Sendo assim, a pressão parcial de equilíbrio para o monóxido de carbono será 0,80 mais x e a pressão parcial de equilíbrio para o dióxido de carbono será 0,40 menos x. Nosso próximo passo é escrever uma expressão de constante de equilíbrio para essa reação, ou seja, vamos colocar aqui Kp, e isso é igual à pressão parcial de equilíbrio do dióxido de carbono dividida pela pressão parcial de equilíbrio do monóxido de carbono. Repare que as expressões para Kp e Qp parecem iguais, mas a diferença é que, para Kp, temos apenas as expressões parciais de equilíbrio. Já para Qp, temos as expressões parciais em qualquer momento. E, uma vez que para Kp estamos falando sobre as pressões parciais de equilíbrio, podemos pegá-las diretamente de nossa tabela e substituí-las nas expressões de Kp. Assim, podemos substituir a pressão parcial de equilíbrio de CO2 e a pressão parcial de equilíbrio de monóxido de carbono. Aqui podemos ver nossas duas pressões parciais de equilíbrio substituídas em nossa expressão Kp. E também substituímos a constante de equilíbrio Kp, que é igual a 0,26 para essa reação, na expressão. Nosso próximo passo é resolver para x. Nós multiplicamos ambos os lados por 0,80 mais x, e com isso encontramos isso aqui. Aí, depois de um pouco mais de álgebra, chegamos a 1,26x sendo igual a 0,192. Dividindo 0,192 por 1,26, chegamos a 0,15. Então, x é igual a 0,15. Agora que sabemos que x é igual a 0,15, Podemos voltar à nossa tabela e resolver as pressões parciais de equilíbrio. Para o monóxido de carbono, temos que a pressão parcial de equilíbrio é 0,80 mais x, e isso é igual a 0,80 mais 0,15, que é igual a 0,95 atmosferas. Essa é a pressão parcial de equilíbrio do monóxido de carbono. Para o dióxido de carbono, a pressão parcial de equilíbrio é 0,40 menos x. Portanto, temos 0,40 menos 0,15, que é igual a 0,25 atmosferas. Então, essa é a pressão parcial de equilíbrio para o dióxido de carbono. Finalmente, podemos usar o quociente de reação Qp para ter certeza de que essas duas respostas para as pressões parciais de equilíbrio estão corretas. Podemos dizer que Qp é igual à pressão parcial de CO2 dividida pela pressão parcial de CO. E podemos substituir essas pressões parciais de equilíbrio aqui na expressão. Então, isso vai ser a pressão parcial de equilíbrio de dióxido de carbono, que é 0,25 atmosferas, sobre a pressão parcial de equilíbrio do monóxido de carbono, que é 0,95. E 0,25 dividido por 0,95 é igual a 0,26. Como Kp também é igual a 0,26, nesse momento, Qp é igual a Kp, e aí a reação está em equilíbrio. Portanto, sabemos que todas as pressões parciais de equilíbrio estão corretas. Espero que você tenha compreendido as ideias que conversamos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!